Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre o dia mundial onde se comemora o dia mundial de conscientização de indivíduos com aspecto autista. Vem comigo! Estou com esse livro aqui nas minhas mãos. Esse livro é da escritora Cláudia Cisterna. Cláudia Cisterna trabalhou por 11 anos com indivíduos que tinham o aspecto autista e nesse livro ela tentou sintetizar o conhecimento que ela adquiriu e as técnicas de abordagem que ela desenvolveu e também aprimorou né as que já existiam e onde ela obteve muito êxito. Então ela tenta demonstrar aqui de forma... Bem simples, bem didática, você pode observar nos livros que tem as letras são grandes, isso é um bom sinal. Existem as figuras, como você deve é, realizar as atividades com os indivíduos com autismo, bem didático. E está aqui, é uma maneira de estimular os educadores para que de fato possam ter êxito na educação de pessoas com autismo. Então, se você tem pessoas na sua casa que têm ou foram diagnosticados ou tem algumas coisas que podem remeter a um autismo, esse livro vai te ajudar demais. Esse livro, ele está na Amazon. É só você pesquisar lá atividades para crianças com autismo que você vai encontrar. E na página 221, eu tive o privilégio de ser convidado pela Cláudia e eu coloquei algumas informações que uma família de maneira geral precisa ter, e ainda mais uma família que tenha uma pessoa com autismo, algumas coisas bem básicas que você precisa saber para se proteger de princípios de incêndio e realizar um abandono seguro caso o apartamento ou a casa que você more esteja passando por essa emergência. Ali na página 221, você tem um link de um vídeo no YouTube, caso você esteja vendo esse livro. É, pelo seu tablet, pelo seu iPad, enfim, pelo seu celular, através das mídias digitais, lá no browser do seu computador, e você vai achar o vídeo falando sobre o que você deve saber para se comportar diante de um princípio de incêndio e um abandono diário. Então, gente, é isso aí. Reforçando essa leitura aqui excelente para você. E sabe por que a gente faz tudo isso? Porque segurança e saúde é assim que se faz. E nós fazemos. Até o próximo vídeo. Tchau.